Só que se a pessoa não sabe o passo a passo de como fazer um determinado método de emagrecer, às vezes os resultados falham e o que você precisa é de um treinamento que te ensine passo a passo a como emagrecer de forma fácil, simples e correta. E logo logo eu vou te mostrar um blog e neste blog tem o treinamento que te ensine passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e correta e de forma facilitada. Thank <laughs> you.